Meu nome é Reimon, eu nasci em Conceição do Mato Dentro, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Lá eu fiquei fascinado pelo trabalho dos padres franciscanos em favor dos mais empobrecidos. Aos 15 anos, movido pela minha fé e pela minha vontade de mudar o mundo, eu deixei a minha casa e comecei a minha caminhada. Cheguei no Rio de Janeiro em 1989 e fui parco da igreja dos Capuchinhos aqui na Tijuca. Na minha caminhada, sempre busco conhecer e trabalhar por uma sociedade mais justa. E por conta disso, acabei encontrando muita gente, muitas realidades, e me conectei com as questões das relações sociais e das relações humanas. Aqui na Tijuca, encontrei realidades muito diferentes, que são, na verdade, um microcosmo daquilo que acontece em toda a cidade, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Sou professor e bancário e entrei para política porque considero que por ela nós podemos transformar a realidade que temos. Há muita gente por aí querendo nos convencer que política é coisa ruim. Corrupção, práticas antidemocráticas, isto não é política. A política é a ferramenta potente de transformar a realidade e de mudar a vida das pessoas. Caminhei sempre ao lado das trabalhadoras e trabalhadores da educação, da cultura, do comércio ambulante, das pessoas em situação de rua, dos moradores de comunidades e favelas. Ouvir as suas necessidades, as suas demandas e juntos nós construímos política pública. O Estado do Rio de Janeiro está muito desmontado. É preciso reconstruí-lo porque o poder público o abandonou. Nós precisamos agora avançar um pouco mais, sair dos limites da cidade do Rio de Janeiro para pensar política para a Baixada Fluminense, Niterói-São Gonçalo, para a região serrana, para o leste, para o sul e norte fluminense e para todas as regiões do nosso Estado. São 14 anos como vereador na cidade do Rio de Janeiro, uma caminhada sempre pautada pela ética e pelo meu sonho inicial de mudar o mundo. Apresentei 407 projetos de lei e tenho hoje 117 leis aprovadas. É preciso agora que essa caminhada vá ainda mais longe. Quero levar os trabalhadores e trabalhadoras da educação, da cultura, o comércio ambulante, as pessoas em situação de rua, os moradores em comunidades de favelas, os pobres do nosso Estado, para construir direitos e política pública em Brasília ao lado do presidente Lula. Por isso, no dia 2 de outubro, eu peço o seu voto. Vote Raymond, vote 1333.